A lâmpada de LED queimou! Parece brincadeira, gente, mas a, a maioria das pessoas costuma jogar essas lâmpadas de LED fora quando elas queimam. É natural, porque a maioria das pessoas também não entende muito de eletrônica. E eu quero mostrar para vocês como consertar uma lâmpada dessa. A, é 90% das vezes que, que queima, você consegue consertar. Essa daqui ela queimou, eu vou tentar consertar aqui pra vocês verem, tá? O que que você vai precisar? Não é brincadeira, você vai precisar de um martelo de verdade, um alicate de bico, uma chave de fenda fina e um e um ferro de solda como eu tô eu tô sem suporte do celular eu vou ver o que eu consigo fazer aqui primeira coisa que vocês vão fazer ó, pega com o martelo você vai batendo devagarinho vai dando umas pancadinha aqui ó bem aqui no aqui no canto aqui, quebrando a cola da do bubo aqui né mas na manhã você vai batendo na manhã vai só que eu vou ter que sair um pouco aqui para poder fazer senão eu não consigo não eu tô segurando o celular mas é assim vocês entenderam Vão batendo devagarzinho Aí pessoal, se, eu, eu no caso aqui eu já dei as batidinhas aqui, ó. Você vai bater, girando ela aqui, ó, até quebrar a cola. Tá? Quebrou a cola, o que, que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó? Puxou, abriu. Entendeu? Ó, aqui tem 10 LEDs. Bom pessoal, como que você sabe qual LED tá queimado? Normalmente ele fica com esse pontinho preto aqui. Não sei se vai dar para você enxergar. Eu já testei Deixa eu ver se vai focar Não, não vai focar não Mas eu vou, vou tirar uma foto e colocar no, no vídeo aí pra vocês identificar, tá? Esse aqui ele tá com um pontinho preto aqui Eu vou tirar a foto dele depois e vou deixar ampliado pra vocês verem Tá? Eu, o que que eu vou fazer? Eu vou remover ele e, e vou soldar Soldar no meio, colocar um pingo de estanho no meio No vão que vai ficar Bom, eu já removi Que é esse aqui, ó ele ficava nesse espaço aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou encher de solda aqui. Eu vou colocar um pingo de solda aqui, de estanho. E provavelmente vai voltar a funcionar. Como eu já disse, eu já tentei um por um dos LEDs. Como que você faz para testar? Pega, você pode utilizar um pode ser uma fonte de celular mesmo, uma fonte de 3 volts, e você coloca de um lado e do outro aqui. Ó. Ele vai acender. Ele, se ele não acender acende de um lado, ele vai acender do outro Porque ele tem negativo e positivo ah, ele, é como, ele é um diodo, né? Na verdade, o diodo ele passa energia de um lado Mas não passa para o outro, entendeu? Aí você vai ter que testar qual lado que acende Esses aqui, todos esses aqui acendeu Só esse aqui que não então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um pingo de estanho aqui, ó. Como eu fiz para remover? eu Usei um alicate de bico. Só tirei aqui, ó. Ele é colado, na verdade, você tira. Eu tô sem, eu tô sem o suporte de celular. Eu tô segurando, entendeu? Aí fica meio difícil para mim. Então toda hora eu tenho que desligar aqui, mudar, parar a câmera e voltar novamente. Mas é isso. Eu vou dar um pingo de solda aqui, e já volto. Bom, já tem um pingo de solda aqui. Agora eu vou fechar ela e testar para ver se funciona, beleza? Mas acho que você já entendeu como funciona, né? Ou seja, você vai soltar o bulbo da lâmpada, ele é só colado, você dá umas batidinhas nele e puxa com cuidado que ele descola. Mas fica tranquilo, ela é, o bubo é de plástico, isso aqui eu não me engano é alumínio. Então não vai estragar a sua lâmpada não, tá? Tinha, tinha 10 LEDs, agora tem 9. A tensão vai ser dividida pra eles. Vai ser muito pouco. E você vai ter a sua lâmpada por mais algum tempo aí. Se não tinha nada, agora você tem a sua lâmpada de volta. Pelo menos por um tempo. Provavelmente, acho que por mais de um ano ainda, viu? Entenderam? Vocês viram aqui? que eu um pouquinho de estanho aqui no meio agora eu vou fechar mostrar para vocês pega o bubo aqui ó é só encaixar gente é só encaixar e se você quiser colocar outro tipo de cola não tem problema não tá fazer com uma mão só é complicado e aí eu vou testá-la. lá só encaixei mais ou menos aqui e agora eu vou colocar aqui no deixa eu virar para cá vou fazer o teste agora né teste drive vamos ver que eu não passe vergonha Vamos ligar agora só para ver se funciona Testando Ei, hey, beleza, hein? Olha só, recuperamos a lâmpada, gente Tô feliz da vida agora Vou apagar Vou acender Eita lasqueira Pessoal, é isso aí Acho que você entendeu Se você gostou, eu peço inscreva no canal Dê um like Curte aí e compartilha Beleza? Mais um probleminha resolvido Se cuida, valeu!